mas vai aprendendo vai e o Cícero está aprendendo a colher almeirão tem coisa que eu não sei, né gente não é vergonha falar que eu não sei porque eu não sei é, nunca é tarde para aprender, é. então, né então eu estou vendo o seu Sebastião fazer ali eu observei que ele pega aleatório ele não pega hum. de qualquer jeito ele pega aleatório é, essa aí a... É... como é que chama mesmo, Dona Cida? Ui. como é que chama? Mm, era... <risos> <Ora đây. risos> não, essa aqui, ó ah, não é cabangu. Eu não deixo. Ah, cabango. É um cabangu. cabangu. Oh, esse é o cabangu. É. Hum. E, esse é o cabangu. Hum. Esse aqui é o aranto, ah, né? Esse é o aranto. Esse é o aranto. Ah, e eu não a lembro o nome dessa. Coisa. Aranto, aranto, ele cura. Ele, ele uhum. ajuda a curar o câncer no começo. É, né? A Madalena pega uma folha daquela, bate com um copo de água, coa e eu bebo. Ah, Só é, que, que tem Deus. gente que não pode beber, dá é, muito cuidado. Não faço isso em casa, gente. É, eu bebo porque meu organismo aceita, mas a Madalena é. foi tomar e deu um probleminha né? lembra bem? A Madalena foi tomar lá uma vez e deu um probleminha, então não, não aconselho vocês tomar assim não, de qualquer jeito não.